Olá meus amigos e minhas amigas, para vocês que não conhecem a manga Coração de Boi vamos aí apresentar para vocês um vídeo aonde eu estou colhendo manga lá no Pará uma manga muito grande, em alguns momentos do vídeo eu vou falar manga coité porém o nome dessa manga é Coração de Boi olha só que maravilha, ó. temos ali umas manga coité, é muito alta se eu derrubar ou então ela cair ela vai cair no chão e vai rachar toda. então gente eu vou fazer aqui um arranjo técnico para me tirar essas mangas e sendo assim que ela não cai no chão. vamos lá Carme, a gente não vai precisar de carne hum. e aí velho? mas aqui é duro, hein? Hum. ó agora sim, hein? se der é a altura Essa aqui não tá boa, não. Olha só, gente. Que maravilha. Aqui cabe um, ó. Que é aquilo que eu falei. Olha só. Escapou na hora. E ela rachou toda. E essa aqui, não. Olha só. Tem que tirar como ela tá de vez tudinha. Porque se deixar amadurecer caia e racha tudo ó. muito alto o pé e é muito grande a manga e aqui é uns cascalhos só gente é quase um quilo tem que dar um soquinho pra cima e não pode baixar Essa aqui não coube nem dentro da, da garrafa aí, ó. Olha o tamanho. Olha, tem manga e já tá florando de novo aí, ó. E aqui no baixo, ó, temos aí mais uma manga aqui, ó. Essa aqui tá já tá amadurecendo aqui, ó. Olha aí, ó. tá no baixo aqui, ó. Deixa eu, ó. tá balançando, ó. Não é montagem não, viu, ó. Tá solta aí, ó. Nas garras de baixo. Isso aqui, com dois, três dias, já tá bem amarelinha. olha ó. De um lado já tá, já tá meio amarelinha, ó. Olha só, gente, que maravilha. Essa aqui não é muito legal que você consuma, não. Porque os passarinhos, os passarinhos podem ter alguma bactéria, aí pode transmitir pra pessoa. Então isso aqui é descartável. Olha só, minha gente, isso aqui, ó. Tá quase madura. Essa aqui caiu, ó. E ó, caiu em cima das folhas aqui, mas mesmo assim, ó. Ela se machucou. Olha, olha que manga linda, gente. Não dá nem para pegar direito aí, ó. Ela se machuca. Então aqui tem que tirar assim, ó. Quase madura. vou pouco amadurecer, senão a gente, a gente perde, viu, ó. Olha o tamanho, ó. Eu não ó, não, não, não dá para pegar aqui olha Pois então, meus amigos, minhas amigas. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Olha só que legal, gente. Uma maravilha, né? Então show de bola, até o próximo vídeo. E é isso aí, canal Rob do Zé. Estamos aí para mostrar o dia a dia. E também temos Zé Maria Lima, com 700 mil inscritos. Com muita dica de construção para vocês. Um abração, até o próximo vídeo. Fica todos com Deus, minha gente. Como eu falei, essas que estão bicadas do passarinho, não é bom para consumo. Porque pode o passarinho ter alguma bactéria no bico. E passar para a manga e causar doença. Então essa aqui é descartável. E aqui, descartado, né? E vamos aí... Pôr aqui para amadurecer, essas outras. E é isso aí. Um abração. Fui. Tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.